Olá, nesse vídeo eu vou te orientar sobre a elaboração do cronograma. Esse cronograma é um cronograma do estudante que vai ficar linkado lá no plano de ensino e que também vai orientar o estudante dentro do que ele precisa ler e assistir de videoaulas durante toda a oferta da disciplina. O nosso AVA está organizado em trilhas de aprendizagem, ou seja, o estudante só consegue avançar na medida que ele cumpre os pré-requisitos do recurso. Então, por exemplo, se a unidade tem duas videoaulas, ele só vai conseguir assistir a videoaula 2 se ele terminar de assistir, se ele clicar na videoaula 1 um do módulo 1, um, por exemplo. E no cronograma, ele vai conseguir visualizar de forma geral tudo que ele vai precisar ler e assistir, né, as leituras obrigatórias, complementares e as videoaulas que ele vai precisar assistir dentro de cada módulo. Então, isso ajuda bastante o estudante na organização e no dimensionamento do tempo que ele vai precisar para acessar todo esse material e depois fazer as atividades no Ava. Então, vamos lá para o template que eu vou mostrar como a gente faz essa organização. Aqui você vai colocar o nome da disciplina, o nome completo do professor especialista, a informação da semana e a data, ela vai ser colocada posteriormente com o auxílio da equipe multidisciplinar, a depender do período em que essa disciplina for alocada dentro do semestre. Então, aqui você vai repetir o nome do módulo, da unidade... E aqui você vai selecionar, então, uma leitura obrigatória e uma leitura complementar para cada uma das unidades. Lembrando que aqui deve constar a referência completa da leitura e a indicação de qual trecho o estudante precisa ler. Como nós estamos trabalhando apenas com acervo digital ou materiais é, de licença aberta disponíveis na internet... Nós precisamos detalhar bem as informações para o estudante saber exatamente o que ele precisa ler em cada unidade. Então, aqui nós temos uma referência que é da Biblioteca Digital da UFMS. É muito importante colocar o ISBN para que o estudante consiga localizar facilmente. Muitas vezes, o livro digital não tem indicação de página. Nesses casos, a gente deixa a anotação aqui do capítulo, que é para ler. Caso o livro digital tenha a indicação de páginas, a gente coloca desta forma, indica aqui quais são as páginas para leitura e a informação de que está disponível na biblioteca digital sempre repetir aqui. E aqui já tem o link para o Pérgamo FMS. Aqui a leitura complementar é um artigo disponível na internet, então a gente faz a referência aqui do artigo, colocando o link de acesso. E depois vem as videoaulas separadas, então, é, vídeo aula 1, um, módulo 1, um, unidade 1, um, vídeo aula 2 e assim sucessivamente. E essa unidade aqui tem três videoaulas porque são vídeos bem curtinhos, então esse dimensionamento vai depender é, da quantidade de leitura que você está indicando como obrigatória. Então, se você está indicando aqui um texto de, de 20 páginas para leitura, é, fica complicado trazer várias videoaulas extensas também. Então, a gente orienta sempre que seja uma leitura pontual para abranger o conteúdo desta unidade e as videoaulas também que vão abranger o conteúdo desta unidade que está sendo trabalhada aqui. Como aqui essas videoaulas são mais curtinhas, nós temos três videoaulas indicadas aqui. Depois, a unidade 2 eu tenho aqui a leitura obrigatória, a leitura complementar e aqui eu tenho sete videoaulas, mas são sete videoaulas que tem um minuto e meio, né? São bem curtinhas. É, algumas têm um pouco mais, mas a maioria tem um minuto e meio. Então, é possível colocar dentro de uma unidade várias videoaulas a depender desse dimensionamento de tempo que o estudante vai levar para acessar todo esse conteúdo. E aqui a informação que vai repetir sempre no final do quadrinho, que o estudante vai acessar no AVA, o fórum de discussão, a atividade de check-out de presença, a avaliação do módulo e os materiais complementares. Lembrando que a avaliação do módulo ela vai ser por banco de questões, e as questões elas deverão ser relacionadas apenas às leituras obrigatórias indicadas em cada uma das unidades, e as videoaulas obrigatórias que estiverem elencadas aqui, elas também vão aparecer aqui na trilha de aprendizagem do AVA. Aqui no AVA, em cada unidade, a gente repete o link do cronograma para que o estudante volte a clicar aqui, acessar o cronograma e ver qual leitura ele precisa fazer. A gente lista aqui, em links separados, cada uma das videoaulas obrigatórias e todo esse conteúdo aqui, esse material, vai compor a avaliação do módulo. Então, quando você for elaborar o banco de questões, você tem que levar em consideração as leituras obrigatórias e as videoaulas obrigatórias que foram listadas no cronograma da disciplina. A elaboração do cronograma também é um momento muito crucial, pois é um momento que você vai fazer a curadoria de recursos, de materiais que você vai usar nessa disciplina. Então, você vai acessar lá as referências obrigatórias e complementares que já estão no plano de ensino. Você vai identificar ali o que pode ser aproveitado como leitura obrigatória para o cronograma. Se não tiver material ali que possa ser utilizado ou que você encontre o material mais adequado no acervo digital, você vai indicar lá no plano de ensino é, na bibliografia de apoio. Então, em algum momento, você pode é, fazer alterações entre plano de ensino e cronograma, e isso precisa estar bem articulado. Então, se você fez o plano de ensino, depois está fazendo o cronograma, e você selecionou uma bibliografia que não estava lá no plano, você tem que voltar lá e colocar essa referência selecionada no, na bibliografia de apoio do plano de ensino. A escolha das videoaulas, a gente orienta que vocês busquem no canal da Univesp TV, que é parceira da UFMS é, nesse projeto do UFMS Digital. A gente indica também é, buscar no YouTube utilizando o filtro de licenças Creative Commons e não havendo material disponível para as unidades, então o professor pode gravar videoaulas é, autorais e inéditas para o conteúdo da disciplina para além das videoaulas obrigatórias de apresentação do módulo que está previsto no nosso fluxo de trabalho. E aí vai depender de cada professor e vai depender também de ter conteúdos disponíveis na internet ou não para poder abranger os conteúdos previstos nos módulos e nas unidades de cada disciplina. E se você tiver qualquer dúvida sobre curadoria, sobre repositórios de recursos educacionais abertos, sobre como buscar uma videoaula com licença aberta no YouTube e em outros repositórios. A gente tem todas essas orientações no nosso guia de professor especialista. E em qualquer momento, você pode também entrar em contato com a equipe multidisciplinar.